Você era muito bom mandando um improvisado, mas esquece o presente, você tá já no passado. Você é bom, e disso eu sei, BLD é bom, mas nem se compara com o lei. Então se liga aí, eu sou um puto vacilão. Eu aprendi com pirascaba, mas foi lá com o gordão. Não foi com você, e eu vou explicar, só não aprendi contigo, que você não tinha nada pra ensinar. Então eu eu aprendisse contigo e ia ser pior do que eu sou Porque eu sou moleque ruim mesmo Eu sou ruim mesmo E eu não tô nem vendo Enquanto você fica pagando aqui de quebrada Para que é só mina que lava suas cuecas freadas Se tiver LDD na voz, DJs, torta! Ei! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata eu fiquei lá no passado, só que eu fiz a história Porque oh! o barato é louco, virou até relato De tanta história que eu fiz, virei até Malteiro Lovato oh! Porque o barato é louco, eu tô aqui de novo Se você quer tomar o ney, toma ele e vai pro outro. Oh! Porque o barato é louco, escuta nessa porra Se aprendesse comigo, tinha aprendido muita coisa oh! É isso então pela ordem Barulho para Kinet, Barulho para BLDD 1 a 0 BLDD Terminou, volta Vai DJ E o que vocês querem ver? o que vocês querem ver? E o que vocês querem ver? Cueca, cê rouba a calcinha da coroa. Tô desse jeito, escuta pode ir cá Acabem a calcinha da sua mãe, cê foi procurar Tô desse jeito, escuta como é Barata é desse jeito, ando de cabeça e pé Aí eu te falo, minha irmã é tão boa. A mãe dele não teve o dedão, só tem cirola, Puta que pariu, o barato vai gostar É desse jeito, não adianta se questionar Desse jeito, escuta aliado LDD é motocicleta, é o retardado <risos> Físicos malucos entrou, falando a calcinha da mãe do outro. Vai, Tem 30 segundos de resposta para a vai, vai que vai! vai Solta vai, DJ! Sai da voz! Quem tá na voz sou eu, parceira, bate a cabeça e estúpido! <risos> Se liga que eu anco o seu sexo, estato com os três, a história virou meu bato. De tratamento e com o Rest Camp. Oh, então oh, se liga, aí molecote, porque você nunca manda bem. Você não nasceu pra fazer hip hop, fala da calcinha da minha mãe. E deu pra entender, tem pra que Sua marrinha no meu bolso. Uou! Cuidado, Cuidado Teve grito de terceiro round. Pra manter o prático, fazemos a votação. Terceiro. Barulho para a BLDD. Uou! Barulho para a terceiro round. Decisivo round, na voz. E quem quer batalha pesada, violenta, sangrenta, a mão pro e grita o seu crânio! Foda-se, DJ, Sim, matem-se! Vai! Quem quer ver esse mano morrer, faz barulho aí, ó! Oh, oh, oh, oh. Essa rima causa o seu tombo Moleque cê não consegue, eu assombro Sabe por quê? Cê fica no escombro Olha quem tá de homongo o tonto! e então, vai com isso aí menininho Que você não saber fazer isso te tira do caminho Você vai ficar embaixo do meu pé Só faz piadinha aí tá fala, de tô desse jeito Esse tonto chega na pista Aqui é a rima, não de estilista Escuta o um bagulho eu sou vida é louca, uso o mesmo fogo, Cala sua boca, porque o barato é louco Vem que dá de touca, fogo Isso é maca de roupa, porque o barato é louco Cê sabe como é, falou também o bongo, Tem pouco no boné Uou! Maca de roupa? Nossa, oh, obrigado, parceiro, eu não sabia Já que é moda, sem é esquadrão da moda Eu te mato, esquadrão suicida Ó, oh, desse jeito, o barato é todo local. Suicida, se jogou logo no chão Aí mandei pesado Não vou perder nem mina Só que essa porra diz Quando eu suicida Argentina. alerquina É, é Merkina, Fala com isso Porque você não entende Isso daqui é compromisso Fala do Coringa Eu mando pedrada Você não entende nada Minha cima ah, sou charada Compromisso nessa safar Aqui é boa viagem O rap é compromisso Se dizia é sabotagem Aí eu te falo É tudo é cruel. Represento aqui na terra E ele representa no céu oh, Amém. Shalom. Assalamu alaykum. Ai que bonito, olha.